Oração para libertação financeira. Senhor Jesus, venha me colocar diante da sua presença neste momento e lhe oferecer a minha vida com tudo o que trago dentro do meu coração. Minhas angústias, minhas tristezas, minha solidão e principalmente Jesus, a preocupação que trago sobre minha vida financeira, quero pedir desde já que o Senhor derrame o Teu sangue sobre mim e sobre toda a realidade que envolve a minha vida financeira e da forma que isso afeta a minha família, o meu trabalho e as pessoas com quem eu me relaciono. Tenho vivido momentos de muita aflição porque minha vida financeira está completamente desorganizada. Hoje trago muitas dívidas e realmente não sei o que fazer. Deus me ajuda. Gratidão.